Quando eu venho gravar, eu vou lá no meu quarto, põe uma roupa, aí eu faço uma make, aí eu sento aqui e eu falo ali pra Fernanda: Ô Fê, tá boa essa roupa? E o cabelo? tá Preciso fazer alguma coisa? E a make? Não tá muito forte? Eu falo tudo isso. O que é que eu tô buscando quando eu chego com a Fernanda? Se tá tudo bem para eu ficar diante da câmera, o que será? O que você tá buscando quando você se arruma antes de sair? O que você está buscando quando você reclama? Quando você fica brava com alguém? Ou quando você fica triste, chora? O que você está buscando do outro quando você briga? O que você está buscando das outras pessoas, não importa o que você faça, quase todos os instantes da sua vida. E a mesma pergunta é, o que você acha que todo mundo está pedindo de você? No Fala Kátia de hoje, a gente pegou uma pergunta que veio de uma live Um dia que eu estava fazendo o um evento aqui em casa Tínhamos aí os convidados, quem veio para a sessão de perguntas e respostas E às vezes as pessoas deixam perguntas lá na live mesmo A gente não consegue responder todo mundo Mas escolhemos essa pergunta aqui Da Cláudia Silva de Oliveira E ela pergunta assim como eu posso tirar alguém da minha vida que eu não consigo? Que pergunta interessante, né? Como tirar alguém da vida? Eu fiquei um tempo meditando nessa pergunta e, e pensei em situações da minha vida se eu já quis tirar alguém da minha vida hum, Eu já quis sair da vida de algumas pessoas mas tirar a pessoa, acho que não mas eu pensei o que faz com que, o que fez com que a Cláudia tivesse essa pergunta. e várias coisas surgiram na minha meditação, assim, na, no, na minha reflexão sobre isso. A primeira coisa que surgiu foi: "Eu só posso entregar algo, mandar embora, dar para alguém, mudar isso de lugar, se isso aqui for meu, se for parte de mim E eu me lembrei de vários anos atrás quando uma pessoa muito querida minha fez uma pergunta semelhante E ele disse assim Como eu posso me separar dessa pessoa? E eu ouvi a resposta de alguém muito sábio que disse assim Antes de se separar, é preciso unir. E é a mesma coisa, né? Como eu posso te entregar isso, te dar, se isso não for meu? Mais ou menos assim. Eu ainda vou usar essa bolinha de quartzo como em outro exemplo, então vou deixar ela aqui. O que significa, no caso de uma pessoa, torná-la seu? Na minha concepção, não significa necessariamente que eu vou dormir com a pessoa mas significa que ela vai fazer parte do meu coração que o meu amor vai se estender a essa pessoa porque o amor é a energia que une O amor é essa energia que cola todas as coisas as ideias, as pessoas, os conceitos, os acontecimentos da vida quando vistos com amor, eles são acolhidos em você Então, quando alguém está te perturbando porque eu imagino que se a Cláudia quer tirar alguém da, da vida dela é porque essa pessoa está incomodando, perturbando O que será que essa pessoa está fazendo? Eu não sei qual é a situação Pode ser que a pessoa esteja reclamando demais brigando demais, fazendo confusão na vida dela. Hum, pode ser que esteja triste, depressivo, deixando aquela carga de energia pesada no ambiente. O que mais? Tantas outras coisas que os outros fazem e que nos incomodam. Mas o que será que esse outro está querendo? Eu vou dar um exemplo da minha vida porque eu só sei falar sobre esse personagem aqui Todos os outros que eu falar são, pertencem ao reino da fantasia, como eu digo né? Então, na, na novela da vida da Kátia ela teve um namorado fora do Brasil e aí ela fazia uma longa viagem de 15 horas para chegar lá e passar o tempo com ele, e ele chegava do trabalho, na casa dele, reclamando e com a cara fechada assim, e dizendo que o seu corpo doía, e que a, que a vida era ruim, e que não tô a fim de conversar, e uma série de coisas, e, e naquela ocasião, anos atrás, a Kátia não sabia exatamente sobre o filme passando na cabeça dos outros Ela pensava no filme passando na cabeça dela Então eu lembro lá do filme Aqui, nesta cabeça Naquela situação Ah, eu fiz essa viagem tão longa De 15 horas Eu deixei minha vida lá no Brasil Vim aqui E ele não me dá atenção e ele não me valoriza E ele nem percebeu que eu fiz um jantar E às vezes senta para comer meio sem curtir a comida Ele não me ama Não tá? Não é lógica a novelinha? Mas não era a realidade, era só a fantasia na cabeça da Cátia E isso, o que, o que fazia entre esse casal? Unia com amor ou separava? Claro que separava porque as duas pessoas estavam se relacionando com o quê? Se não, as histórias na cabeça delas E o que a Kátia naquela situação queria do seu namorado? Amor e apreço E o que aquele rapaz queria dela? Quando reclamava, quando vinha com essa energia pesada para o jantar O que ele queria? Se Amor e apreço Todas as pessoas, em todas as relações O que mais desejam é isso Amor, reconhecimento, apreço Carinho, carinho físico ou palavras carinhosas ou gestos E a presença faz toda a diferença Então, o tempo passou e um dia, essa, esse insight, essa ideia de que, na verdade, queremos amor e apreço surgiu na cabeça da Kate. E aquele namorado chegou em casa do mesmo jeito Pesado, o rosto assim Ah, minhas costas doem Se não fosse, a minha ex-mulher que levou meu dinheiro, então eu não precisaria trabalhar tanto e as mulheres são todas iguais Assim E a Kátia só relaxou o corpo Ah, meu amor, é verdade, né? As suas mãos doem? Me dá aqui sua mão Aí, pegou um creme bem perfumado ah, essas mãos! Essas mãos são tão importantes! Essas mãos cuidam de tantas pessoas, a gente devia botar essas mãos num seguro E aí, a coisa começou a relaxar e dissolver E daí uma outra mão apareceu Ah, outra mão! Que gostoso, né? Nossa, que pessoa especial você é! E como você ama o seu trabalho, que eu sei conversa vai E por que a gente não vai ali para o sofá? Porque eu acho que os seus pés também estão precisando de um pouquinho de massagem E então, sabe o que aconteceu? A mágica Porque aquele personagem recebeu o que queria Amor E apreço E reconhecimento. E sabe o que ele devolveu? A mesma coisa E disse Nossa, Kátia você é um presente. Como pode você ser assim tão amorosa, tão amorosa e me reconhecer dessa forma? E então o personagem Kátia recebeu de volta a mesma coisa. Amor e apreço. Não era o caso que um queria tirar o outro da vida dele. Não era o caso. Mas foi só para ilustrar que isso é o que todo mundo quer. E o amor, e no caso até o apreço, é essa energia que une as pessoas. E antes da gente dar embora, precisa ter, precisa estar unido para poder separar. Então, se tem uma pessoa ali reclamando, brigando, sendo difícil, saiba que essa pessoa está pedindo, às vezes implorando, um pouquinhozinho ou um pouco mais de amor e reconhecimento. Quando você entrega isso, alguma mágica acontece. Porque a gente sai desse lugar aqui, ó, desse lugar que são só histórias. Talvez a Cláudia esteja vivendo uma história aqui, uma novela diferente da realidade. Eu não sei, é uma possibilidade E talvez a pessoa que ela quer tirar da vida dela também está ali, vivendo a sua novela E nenhum dos dois de fato se encontram Então, aquela pessoa mais esperta um pouquinho mais acordada um pouquinho um pouco mais consciente talvez vai olhar para a situação e vai ver Ah, esse outro está querendo amor e apreço e eu vou entregar e eu vou dedicar uma hora da minha vida a isso massageando as mãos, os pés, a cabeça com carinho vou me sentar junto, vou dar atenção e de verdade vou procurar naquela pessoa o que eu aprecio nela porque a gente aprecia coisas em todo mundo, nem que seja a cor dos olhos. E a gente pode dizer: "Os seus olhos, os seus olhos são impressionantemente belos." Só isso. Então, quando aquele coração recebe um pouquinho de amor e apreço, sabe que mágica acontece? Aquilo que estava assim, com medo, encolhido e com raiva, vai abre um pouquinho e o estado de união e acolhimento acontecem. Aquilo que a gente entrega é aquilo que a gente recebe. É possível que a Cláudia faça todo esse movimento, entregue um pouco de amor, aprecie a outra pessoa, reconheça o que ela tem de bom, o que é, o que ela pode reconhecer. É possível que tudo isso, ela faça tudo isso e, ainda assim, queira que a pessoa vá embora Então, nesse estado, depois desse momento, dessa hora a gente diz a nossa verdade Sim, eu te amo e eu quero que você vá embora Eu te amo, eu te aprecio nisso, nisso e nisso e eu quero, agora, que você saia e viva a sua vida distante da minha às vezes é a gente que tem que dar o passo. Eu te amo, eu te aprecio e eu vou embora. Às vezes o outro pode não estar pronto para isso e volta para a cabeça e diz: Mas se você me ama, por que você vai embora? Mas se você me ama, por que quer que eu vá? E então a gente volta para cá? Não, para a linguagem do coração de novo. É, eu te amo. Eu te aprecio por isso, por isso e por isso e eu quero que você vá embora Porque aqui, olha da linguagem do coração, não tem argumento É uma linguagem que une, aquilo é meu e porque ele é meu, eu solto Quando a gente está aqui, cada um nas suas histórias é a guerra, o embate, e aqui Vence o mais forte Aqui não é o mais forte que vence É só o amor que vence E pode até acontecer a mágica De que se o amor falar daqui e o amor falar de lá Talvez ninguém queira ir embora, não é mesmo? Então é isso Cláudia, sempre é o amor e o apreço que vencem Se você curtiu esse vídeo Deixa para mim o seu gostei, se você tem perguntas para o Fala Kátia, não se esqueça, hashtag Fala Kátia, senão a gente tem dificuldade de encontrar sua pergunta. Deixe para mim seu comentário e não esqueça de assinar o canal Ser Felicidade. Um beijo, com amor e olha, realmente aprecio esse trabalho e todos vocês.